Salve, galera! Eu sou o Denis, seja muito bem-vindo ao canal. E, galera, hoje a gente tá com um vídeo diferente, beleza? Eu acredito que vocês vão curtir esse estilo de vídeo aqui, porque a gente vai falar sobre futebol também. Então, se você quer escutar, quer ver algo sobre o Cartola, mano, você tá no vídeo certo, fica aí, que eu te garanto que você não vai se arrepender, beleza? E, cara, antes de tudo, deixa sua inscrição, deixa seu like e ativa o sininho, cara, porque assim você me ajuda e a gente vai fazer esse canal levantar, crescer e, consequentemente, trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Bom, galera, vamos ao que interessa de verdade. A gente vai fazer é, uma escalação. Aqui, beleza? Eu vou falar pra vocês os caras que eu acho que pode vir é, a ir bem no Cartola, galera Bom, eu vou começar primeiramente com o capitão do time, cara O capitão do time eu vou apostar no lateral, mano Galera, o lateral que eu acredito que venha é o Saravia, porque ele tá jogando muito bem, por mais que tipo, ele teve uma decadência ali de, é, de 0.73, cara, eu acredito que ele vai ir muito bem agora. É, na verdade, tem muita gente apostando nele como provável jogador que vá se destacar muito melhor é, como capitão. Então eu apostaria nele, cara O próximo jogador que eu apostaria também Que pode se destacar muito bem Que na verdade ele joga muito, cara Então, tipo, o Corinthians ele tá mais ou menos Mas, tipo assim Cara, eu acredito que o Cássio vai jogar demais nessa partida Nessa quarta rodada Então eu acho que o Cássio vai vir com uma pontuação boa Eu vou apostar no Cássio, mano Esse também é um jogador que eu vou colocar como minha aposta e o outro agora eu vou colocar um zagueiro, mano. O zagueiro, deixa eu mostrar pra vocês quem seria o zagueiro, velho. O zagueiro também que eu vou apostar, galera, é do Corinthians. Eu vou apostar na zaga com o Danilo Avelar, galera. Por quê? A zaga do Corinthians tá fazendo uma ligação muito boa, cara. No Cartola, ele teve um aumento de 1.88 na rodada passada. Então, eu acredito que ele vai muito bem nessa rodada também. Então, cara, é meu palpite pra apostar. E ao lado dele, cara, um outro zagueiro do Corinthians também. Que, no caso, é o Gil, cara. O Gil, ele teve 0.23... De aumento na pontuação dele, na variação. Cara, eu acho que nessa, nessa rodada ele vai muito bem. Essa dupla de Zaga vai muito bem. E eu acredito que os dois vão levantar bastante essa pontuação. Então, cara, eu acho que a gente tem uma, uma chance muito grande de pontuar com o Gil. O Danilo Avelar e com o Saravia, mano. Esses três jogadores eu tô botando muita fé, cara Os outros, tipo, lógico, quem eu tô apostando é porque eu acho que pode vir Com certeza pode jogar muito bem e pontuar legal Mas, cara, esses três jogadores eu tenho certeza, velho, que vai muito bem, tá ligado? Essa dupla de zaga tá jogando muito e o Saravia, cara, é o preferido Um outro lateral que, na verdade, eu apostei, mas era porque eu tava sem opção Eu não tinha opção, galera eu apostei no... é um lateral do Goiás, cara O nome dele é... eu apostei no pintado, cara, o lateral do, do Goiás Eu paguei muito barato nele, por mais que ele, tipo, é ruim, entendeu? Na real ele é ruim, cara Mas eu apostei nele, mano, eu acho que ele pode vir bem, tá ligado? Eu acho que ele pode jogar bem agora E agora a gente vai pros meio campista, mano, os meio campo, tá ligado? Bom, deixa eu ver aqui quem que pode vir de meio campo No meio campo, é certeza que ele vai vir muito bem É o Arrascaeta também, ele tá jogando muito, cara Como sempre, esse cara joga muito E ele vai pontuar bem, cara Ele tá pontuando, bem dizer, toda rodada Então ele vai pontuar, isso eu tenho certeza é... O outro meio campista é do Grêmio, cara É o Maicon, cara O Maicon, ele pontuou abaixo Mas eu acho que ele vai vir com a melhora agora no próximo jogo Na verdade eu escolhi ele também porque eu não tinha muita escolha em meio campo Porque eu não podia gastar muito Mas eu acho que o Maicon vai jogar melhor agora, cara Porque na verdade ele é um jogador bom, tá ligado? Só que ele tá tendo umas decaídas meio embaçadas E o Grêmio é um jogador f... é... é um time bom, tá ligado? O Grêmio, ele tá... Tá aqui, o ataque em si dele tá muito bom, tá ligado? É... Tipo, o entrosamento dos caras tá muito da hora Então eu acredito que o Maicon possa jogar bem, cara E o outro meio campista também que eu acho que possa vir É do Fluminense, mano Que é o Michel Araújo, pessoal o Michel Araújo, ele pontuou também positivo na, na, na rodada passada pouco, mas ele pontuou Então eu acredito que ele pode levantar mais um pouco ainda ali, cara Eu apostei nele e o outro meia também é do Grêmio O meio campista do lado direito Que eu coloquei, cara, é o Matheus Henrique Bom, na verdade eu tô arriscando ele, cara Eu nem sei se ele possa vir, tá ligado? Eu comprei ele pelo valor mesmo Só que ele foi super mal na rodada passada Então, cara, eu tenho uma aposta Que esses jogadores que foram mal é, Na pontuação de 3 pra cima Vão vir bem agora, cara Geralmente é sempre assim É cartola, velho Cartola é desse jeito, cara ele é meio incerto, mas eu acredito que o Matheus vai vir bem agora, mano, acho que ele vai pontuar legal E agora a gente vai pro nosso ataque, galera O nosso ataque, quem eu acredito que possa vir Eu coloquei um atacante do Grêmio, porque eu acho que o Grêmio vai ganhar essa partida, velho Então eu tenho quase certeza disso que o Grêmio vai ganhar Eu apostei no Pepe, galera, o Pep tá jogando muito, fera. O Pepe tá dando um baile no jogo, velho então eu acho que o Pepe vai pontuar muito bem essa partida, essa rodada, mano Então eu acredito que ele vai trazer uma boa pontuação também E por último, não menos importante Eu apostei num atacante do meu verdão Apesar que o meu verdão tá bem ruim, velho Que eu, Na verdade eu comprei ele porque eu não tinha outra escolha Eu não tinha mais moedas pra poder comprar outros jogadores Então eu tive que comprar o Igor, velho Fui obrigado a comprar o Igor Espero eu que ele vá bem, por mais que o meu verdão está muito ruim no campeonato, galera. Mas eu acredito que possa pontuar, cara. Eu acredito porque, tipo, ele só tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, entendeu? Então eu acho que agora talvez ele pode ser um momento que ele suba, um pouquinho mais suba. Então eu acho que o Igor possa vir a pontuar nessa rodada, galera. Beleza? Família, o seguinte, o vídeo hoje foi diferente. Eu não sei se vocês vão curtir esse estilo de conteúdo, se vocês curtirem, comenta aqui embaixo Fala o que vocês acharam desse tipo de vídeo Se vocês querem que eu traga sempre essas rodadas do Cartola aqui pra vocês Como vídeo extras, beleza? E mano, se você curtiu, gostou, tá curtindo as séries aí no canal De FIFA, entre outros jogos E também do Cartola em si Cara, eu convido você a me seguir no Instagram, cara. E se quiser trocar uma ideia comigo, manda mensagem lá, que a gente bate um papo, troca uma ideia, beleza? Eu espero que eu pontue muito bem nessa, nessa rodada do Cartolo. Fala, falta apenas um dia pra vir é, o resultado. Então eu espero que eu pontue muito bem. E se você pontua melhor do que eu aí, cara, comenta aqui embaixo e fala quanto foi a sua pontuação, beleza? Galera... Se quiser, me segue lá nas redes sociais, elas estão passando aqui embaixo. Os links estão na descrição do vídeo também, beleza? Me dá uma força lá na página do Facebook GamesDN. E eu vou indo nessa, galera. Valeu pela sua presença e até mais. Fui!